Sou José Monteiro, agricultor da RDS Latumã, moro na comunidade de livramento. E vamos falar um pouco sobre os planos de manejo florestais que existem na RDS, são sete hoje licenciados, existem mais sete no processo de licenciamento, mas hoje nós estamos trabalhando com sete planos de manejo licenciados. E o plano de manejo ele é mais uma alternativa de geração de renda para a comunidade, onde então, também você consegue é, obter uma renda com, com uma atividade que é legal e que representa muito para nós hoje. É uma geração de renda que você não tinha antes e que hoje você pode é, trabalhar de forma legal e obter sua renda. Né? O plano de manejo é uma atividade que, que só veio a somar com muitas outras atividades que nós temos dentro da RDS, para geração de renda. Então hoje, com esses planos de manejo, a gente consegue retirar essa madeira e até colocar no mercado internacional, independente se for o caso de, de a gente vender, porque nós temos a documentação legal para, para fazer isso. É que no plano de manejo pode estar legalizado, você pode trabalhar é, tranquilo, sem susto, sem correr risco nenhum de perca. Né? Só tem vantagem, que agrega valores, né, você pode escolher um mercado com preço melhor, né, sem correr nenhum tipo de risco. E a população como um todo está tá muito feliz por isso, porque é uma atividade que só traz benefício para todos.